Fala pessoal do Rio Grande do Sul, Beto Carvalho diretamente aqui do Grão Aleia Resort em Maui, no Havaí. Eu acabei de fechar de confirmar uma data com Leandro Fonseca para um mega seminário dia 22 de janeiro no domingo em Passo Fundo. Então se você mora nessa região ou conhece pessoas nessa região ou tem é, pessoas do seu grupo nessa região, convida todo mundo, começa a promover agora. Lembre-se, o segredo do nosso negócio é aproveitar o próximo evento de trampolim para o próximo evento. Você tem um evento em mente agora, dia 7, 8 de abril, a nossa mega aniversário de Unés, no Rio de Janeiro e você já tem que começar a promover isso agora. Então utiliza esse evento, dia 22 de janeiro em Passo Fundo, para que você expanda o teu negócio e chegue preparado no aniversário da Junesco. Dia 22 de janeiro, domingo, te vejo em Passo Fundo. Valeu!